Muito bem, gente. Voltamos aqui de dentro agora. Olha aqui, Sobreira. Olha que coisa chique demais, ó. É São lagoas, do lado de lagoas, aqui a pista de caminhada, que em outrora, né, quando eu morava aqui, a gente fazia corrida. Corria duas horas ao dia. E a chuva tá prometendo aqui, né, e eu tô, é, eu tô facilitando aqui em tomar um pé d'água daqueles... Mas o tempo é escasso. Amanhã mesmo estaremos voltando aí para Minas Gerais. E aproveitando o tempo aí para pegar essas belas imagens do Parque Ecológico de Cravinhos. Nós moramos por nove anos aqui, né? E todos os dias aqui era o nosso ponto de caminhada. O pessoal lá do, lá do sul de Minas, de outros, outras partes aí que acompanham nosso trabalho. Que não é que não conhece essa parte de são paulo cravinhos interior de são paulo pertinho de ribeirão preto tem essa essas belas paisagens aqui um parque ecológico que é cuidado pela prefeitura municipal né lá a academia né academia ao ar livre aonde queimavam queimávamos um pouquinho aí das do excesso de peso e enfim olha aqui ó aqui do lado da cidade vamos ver se a gente pega uma belíssima cachoeira que tinha ali não sei se ainda tem afinal já faz quase dois anos que eu não vem aqui né é hoje está fraquinho né pode ser uma cachoeira é uma cachoeira artificial então hoje eles liberaram um pouquinho a água. Olha só. Mas ainda tá bonito, hein? Choveu muito agora há pouco. Mas ainda tá, tá peregrinando ainda, né? Peregrinando chover. Olha aí, sobreiro, olha que coisa linda, ó. É, Felizberto, quando você vir aqui, ó. Você vai dar uma ponta lá de cima, hein, Felizberto? Olha que coisa linda. Cachoeira, né? Parque Ecológico de Cravinhos. Vamos passar na ponte aqui. Isso aqui não é tão sossegado igual é paraíso não. Né? Paraíso é mais tranquilo. Aqui precisa abrir o olho o que está tá fazendo. Mas ainda é tranquilo ainda, não é igual ao Ribeirão Preto. São belíssimas imagens que o pessoal de Cravinhos pode ainda desfrutar quase tranquilamente, né? Sem nenhum problema. Árvores gigantescas aqui para fazer sombra, né? Quando tá calorão, porque a, a região aqui geralmente faz calor de maior da conta Calor para arrebentar, tirar pica-pau do oco. Olha só, vamos focar um pouquinho nessa cachoeira. Muito linda, hein? Muito bem criado, muito bem feito. Vamos andar mais um pouquinho aqui, né? Mostrar mais um pouquinho para você que está acompanhando aí as imagens. Muito verde aqui, muitos passarinhos, né? Olha só. E é claro, né? Nessa, nessa situação de chuva, os passarinhos só agradecendo a Deus. É né? muito diferente do homem, né? O homem geralmente ele só serve para praguejar as coisas. A maioria do ser humano. Muito difícil alguém que agradece. Olha só. Para você que está acompanhando essas imagens, não se esqueça, né? É da Rádio Saudade do Sertão. Você pode baixar o aplicativo lá no Play Store do seu celular. E nos ouvir todas as manhãs, né? Olha aqui, parece que uma árvore veio à queda, né? Eles tiraram aqui. Mas isso aqui é normal, né? Pelas grandes chuvas que essa região ultimamente tem. É praticamente normal. Vamos... Tentar chegar um pouquinho perto daquela lagoa. Aquela grande lagoa que tem lá embaixo. Olha, mas foi. Foi grande o, o tombo aqui pelo jeito, ó. Essa bichinha aqui eu lembro que muitas vezes eu parei. Eu parei debaixo dela para descansar. Ó, na época do calorão. Ó. Mas tudo tem seu tempo certo, né? Tudo tem seu tempo e seu momento. Deus criou. Deus sabe a hora de tirar a vida também. Vamos focalizando um pouquinho a lagoa aqui, porque eu, a chuva está aumentando. Eu acho que não vai dar para a gente continuar aqui não. Mas vamos lá. Vamos cortar um pouquinho e já já a gente volta. Olha aí, gente. Aqui a, a academia ao ar livre. Ó, quantas vezes aqui que é, praticamente todas as manhãs, né? Nós participávamos aí, fazia os nossos exercícios. E a saúde é outra, viu? Pra você que nunca fez exercício de manhã cedo É o meu conselho aí, né? Olha só, a chuva tá pegando aqui Eu tô molhando só vou pegar essas imagens brincadeira Olha só Todas as manhãs nós viemos aqui E durávamos nessa Nessa giringonça aqui que é abençoada, hein? Negócio muito bom Pra saúde vale a pena Ali passando um tratorzinho ali, né? Com a roçadeira ali dentro do parque Aqui um belíssimo coqueiro, olha aí é, tá um pouquinho de pressa, né? Que tô vendo que a chuva tá aumentando e eu vou tomar chuva né, de temosia, né? Só para pegar essas imagens. Mas tá gostoso aqui, hein? o clima tá gostoso. Olha só, a sarinzada cantando. Ali tem uma belíssima jaqueira. Enfim, né? Lugar maravilhoso. Olha aqui, ó, atrás da cachoeira. É um lugar espetacular que é uma das coisas aqui que me deixa saudade daqui. Porque a cidade, enfim, é um pouquinho agita agitada demais, né? E o, uma das poucas coisas que me deixa saudade desse lugar é esse tipo de parque aqui. Olha aqui, pessoal. Voltamos agora aqui no outro canto, né? Já no outro canto do parque. Olha só. Os passarinhos. Aliás, o, o pato acabou assustando aqui. Acabou voando. Mas olha só que beleza. Isso aqui é as belezas da natureza, né? O que eu mais gosto né, de, de fazer é, é jogar essas coisas na internet para que o pessoal aí conheça. Só que mora no outro canto do país. Venha conhecer um pouquinho também aqui do interior de São Paulo. Né. Apesar que eu não moro mais em São Paulo, mas já morei aqui. Hoje nós estamos em sul de Minas. E já tivemos aqui no ano passado, né, mostrando aí algumas imagens, mas mudou bastante. né? Mudou para melhor. Tá mais chique o parque. Evidentemente, a prefeitura aqui tá cuidando cada dia mais. Olha aqui, ó. Ó o passarinhozinho. Pessoal passando, alguns pesca em pescaria, outros fazendo caminhada. A gente evita aí de, de mostrar o rosto das pessoas por tá causa de programa de direitos de imagem, né? Tem pessoas que invocam também, principalmente o estado de São Paulo é problema. Olha só. Pista molhada. Pode notar que a, a beira da lagoa, sempre limpinho, sempre bem zelado. Não é nada desleixado, não cresce mato, porque o pessoal está sempre zelando. Olha só. E hoje está difícil, eu acho que não.. Tá difícil de localizar o, é os gansos daqui, né? Eu não sei nem se tem ainda. Afinal, já faz mais de ano que eu não venho aqui. Aqui é uma outra área, que provavelmente vão construir outras coisas aqui. Fazer parte do parque, mas... Eu não sei bem o que eles vão fazer, mas pelo jeito vai ficar melhor ainda. Aqui nós jogamos um visual aí da lagoa por inteiro. Essa aqui é a principal lagoa do parque. Vamos continuando aqui nessa pista. Até sair no portão principal para ir embora, né? Quero que eu notei aqui, eles limparam todinha essa área provavelmente vai fazer alguma coisa boa aqui hein? vamos voltar aí para dentro de mais algum tempo para mostrar também aqui lota de gente né, tem vezes que de manhã cedo não é, trombam um no outro de tanta gente que vem fazer caminhada caminhada é saúde né, Para você que passou aí dos 40 anos é, é saúde para todo mundo, né? Até para o jovem, mas o jovem geralmente não tem nada na cabeça e eles acham que só porque é jovem não precisa caminhar, né? Se tivesse juízo já começava a caminhar de logo cedo. Parece que tem gente pescando ali. Olha só. Árvore para todo lado, né, o pessoal? Se assim, abriga aqui do sol quando está pescando. muito extensa a área aqui inclusive tem lugar lá pra cima também que provavelmente no futuro eles vão fazer outro tipo de coisa né olha só a água para na beira da pista até atrapalha né, quando a pessoa está caminhando fica complicado vamos parar de filmar aqui e vamos voltar daqui a pouquinho muito bem gente, voltamos aqui a fase final, né? Vamos pegar as últimas imagens aqui do parque. Olha só que verde maravilhoso. Contempla aí ó, esse verde espetacular, esse lugar ó, esplendoroso, né? Por ser praticamente dentro da cidade ainda tem algo especial desse tipo, ó. Muito bom. Estamos em uma sexta-feira. Viemos aqui dar uma pegadinha nas imagens do parque em janeiro de 2021. Você que já viu as imagens aí que nós temos no canal, de janeiro do ano passado, agora estamos atualizando aí, né? Estamos atualizando as imagens de agora, esse novo ano. Ano que talvez você não bote muita esperança, né? Devido a essas problemaiadas que está tendo. Mas a esperança nossa está somente em Jesus Cristo. Está em Deus. Muitas das vezes, aos olhos do homem, não temos muita chance. Mais de ir para frente ou continuar caminhando. Mas Deus pode dar uma solução em tudo, de uma hora para outra. Olha só isso aqui, eu estou passando uma pequena ponte. E... Ao contrário de Minas Gerais, isso aqui tudo é artificial, né? Pessoal que, tá, que tem costume, que mora em Carandaí, principalmente, que tem costume de, de ser tudo natural, fonte, aqui é artificial, mas dá para quebrar um galho, né? Dá para quebrar um galho. Na falta do natural, né? Um parque artificial desse jeito aqui vale a pena. Muito bom. Ali. Ali. Aqui é a lagoa placas né, eu vi que colocaram placas para todo lado aqui, na minha época não tinha uma grande árvore ali, a natureza ainda está praticamente sem mexer né, eles mexem muito pouco, aqui mais um patão, olha só, grande, esse eu vou te contar o um negócio, Ó. Exibido, bicho, hein? o Felisberto. Felisberto, Felisberto. Olha aqui, ó. Esse aqui é forgado igual o Felisberto. Ei, ai, ai. Rapaz, esse trem parece ser brabo, hein? É, orgulhoso demais. Ei, Felisberto, aí não parece que você não, né? Você é um pato humilde. Ei, ai, ai. É um abraço para você aí acompanhando as novas imagens aqui do parque. Imagens 2021. Nós né? estamos fazendo aí nesta sexta-feira. Antes de retor retornarmos à nossa cidade, né? Depois de uma semana aqui na cidade de Cravinhos. Vamos retornar em nome de Jesus. Amanhã no sábado. Para São Sebastião do Paraíso. Aqui. Eu saí dessa cidade aqui em 2018, fui para Ribeirão Preto, fiquei até 2000, final de 2020 lá e agora estamos em São Sebastião do Paraíso. Aqui, ó. Não posso dizer que não, não tive momentos bons nessa cidade, mas também tive momentos trágicos aqui que eu não gosto de lembrar, né? não vem ao caso. Olha o tamanho dessas árvores, gente, olha que maravilha. Muito bom, hein? É, vamos caminhando para a saída, que está na hora de nós irmos embora, né? Aqui, de vez em quando encontrando aí com as criação, mas parece que os família de ganso, acho que não mora mais aqui pelo jeito, ele deve ter tirado eles daqui. Eu não vi sinal. Sobreira que ia gostar, né, sobreira? Você que gosta da natureza, olha só. É, uma pração lá pra Diele também, né? A Diele, o, o menino, né? É... Ei, Diego, eu sempre esqueço do nome desse menino quando eu falar, hein? Meu Deus do céu. Muito bem, gente, ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui, nós estamos quase na porta do parque. Vamos saindo e voltamos aí na próxima oportunidade. Tchau, tchau.